É, nossa senhora, primeiro desculpa a bagunça da, do quarto da minha filha Que é o quarto maior que eu consigo usar é, Só vi agora, né? Eu queria compartilhar com vocês primeiro uma coisa assim, ó Sabe? Isso daqui para mim é, é um ganho enorme Porque eu sou asmática eu me controlo pela respiração muito então ver que eu coloquei pra fora é, pra mim é, é maravilhoso porque eu não consigo respirar eu sinto isso o povo que chora então acho que é um pouco por aí eu fiz milhões de aulas é, que ou, dizem que o princípio é respiração ou que colocam esse princípio como respiração e não sai <risos> e, e sinto que eu respirei do início ao final eu sempre tive o problema de parar quando ah, quando falta de ar né? <risos> não tem o que fazer e foi uma hora e meia, uma hora e sei lá quanto de respirar. Eu consegui respirar. Eu senti isso. <risos> Foi. <risos> Obrigada.